Boa noite a todos, excelentíssimos senhores e senhoras, senhores vereadores, presidente da casa, doutor Eduardo. Primeiro agradecer a oportunidade da gente vir aqui discutir um tema que é fundamental para a Macaé. Eu acho que essa discussão ela vai para além do corpo, ela passa por uma nova, uma nova visão de Macaé frente ao desafio da economia. Eu é acho que a gente vai entender perfeitamente que a máxima. Queria convidar aqui é, o vereador Marcel, por gentileza. Tem mais algum vereador que se encontra aqui, que não foi convidado por hora? Filho de uma sociedade pautada ainda na, na economia do carbono, principalmente na discussão emblemática, como é hoje no Dia Internacional do Dia Mundial do Ambiente. De todas as formas, é fundamental que o gestor público tenha um foco, que é a qualidade de vida das pessoas. E essa qualidade de vida ela passa necessariamente pelo emprego, aquilo que é capaz de, de prover, de proveito da liberdade, da independência, para que cada cidadão possa decidir sobre o próprio destino. Todos nós sabemos que hoje o Brasil existe 14 milhões de empregados, isso tem sido a grande mazela de tudo que a, gente tem, que a gente tem passado. Sem fazer juízo e valor daquilo que a sociedade brasileira hoje pensa, e todos nós sabemos aquilo que ela pensa, sem fazer juízo e valor da hostilidade que se, que se pauta pelo cenário político, todos nós temos certeza disso, é fundamental caminhar. E caminhar no sentido de melhorar o dia a dia de uma sociedade, de uma sociedade, de uma carência. Essa discussão é para além do porto. Essa discussão visa, literalmente, aquecer de novo uma economia que tem perdido milhares de empregos nos últimos anos. Em 2012, eram necessariamente 163 mil pós-formais de trabalho em Macaé. O último CAGED traz para a gente, hoje, 125 mil pós-formais. Então, necessariamente, nós perdemos nos últimos quatro anos cerca de 10 mil empregos formais por ano, uma taxa exorbitante. O último número foi de 153 pessoas demitidas comparado somente ao Rio de Janeiro, com 2.554 pessoas demitidas. Se a gente for imaginar a população do Rio de Janeiro com a população de Macaé, a gente vai entender que, relativamente, o saldo negativo de perda de emprego em Macaé é algo que extrapola qualquer qualquer relação de, de consenso que a sociedade possa, possa então, suportar. Então, para além do petróleo, para além da economia que precisa ser listrada, para além do porto, a gente traz aqui... Essa lei que é fundamental para que as coisas voltem a acontecer. É, essa lei é votada hoje, pela, perdão, essa lei vem à audiência pública hoje, como uma premissa legal. É, é fundamental que a gente entenda isso e dê o um espaço para que as coisas possam acontecer. Bom, então está aqui. É, lei Orgânica continua caia consolidada emenda 068 de 2011, é, torna-se obrigatória a realização de audiência pública convocada por iniciativa do Poder Executivo antes da aprovação de projetos que envolvam grande impacto ambiental. Então fica a clara a necessidade dessa audiência pública convocada e convidada pelo Poder Executivo. Bom, esse é o Projeto de Lei. É lógico que a gente não tem, é, por intenção, fazer que vocês consigam, consigam ler essa, esse Projeto de Lei nesta distância mas é necessariamente a ampliação do zoneamento Urbano já existente em Macaé e que deixe de forma clara atividades que poderão ser permitidas após a aprovação dessa referida lei. Então, é, torna que possível o Código de Urbano já existente, a existência de um terminal de combustível e derivado de petróleo em geral, a central de distribuição de combustíveis, é, unidades de petroquímica, unidade de processamento de gás natural, atividades de zonas é, alfandegadas e atividades portuárias. Bom, é, definitivamente Macaé é uma vocação logística é, histórica e essa e essa audiência pública se passa literalmente por isso. É... desde o canal Campos Macaé, em 1836 que Macaé é uma cidade portuária então falar de porto não é uma novidade para Macaé, definitivamente não é e é muito interessante, pena que, que, que fica, ficou ruim a apresentação a gente vai ver que em 1836 a grande obra do império foi a construção do canal Campos Macaé que tinha por finalidade trazer de Campos para cá a escoação da produção que pudesse sair pelo porto de Mitiba. Então, o porto de Mitiba já é um porto, um porto fundamental para toda essa região desde 1936. Para gente que, que, que, que gosta do tema, 1901, esse porto passa a ser desativado pela Leopoldina e, por volta de 1976, então, Maquia é a base Petrobras por conta do porto de Mitiba. Bom, como era? Todos nós que somos macaenses já tem mais de 40 anos de idade, lembra necessariamente dessa foto. Tenho certeza que boa parte de nós aqui teve a oportunidade de conhecer Mitiba nesse cenário. É, essa aqui é a construção ali, está o um morro do engenheiro. É, eu lembro, eu tenho, sou de 68, então acredito que por volta do meu Zul 9 anos de idade, a gente, é, eu estudava Matias Neto naquela ocasião. E às 11 horas da manhã tocava a sirene, o uso do, do cenário. E todo mundo que estava ali brincando ia pra casa tomar banho e a gente então ia tocar nossa vida de estudante. E foi nessa ocasião que a, que a Petrobras veio para Macaé, por volta de 76, 77. É, lembro que papai era dentista da rede, dentista do sindicato, e as oficinas começaram então a ser desativadas e papai foi transferido para campus. Então a gente, então, toda sexta-feira, o papai para campo por conta dessa transferência. E eu começo a lembrar literalmente do, do, da pedreira pronta entrega, trazendo as pré pedras para a composição do pia em Bitiba. Quem tem a minha idade, um pouquinho mais da minha idade, lembra esse cenário é, efetivo. E essa foto é para provar isso. Então é a construção do porto de Bitiba que se faz há cerca de 40 anos. Só aqui são os engenheiros que vieram, mais uma vez, o Morro do Engenheiro, onde as pessoas estão programando a construção do Porto de Imbitiba, que é literalmente o motivo por que essa cidade se envolveu nos últimos 40 anos. Bom, hoje é o Porto de Imbitiba, e está aí esse porto que, que sustentou a indústria do petróleo nos últimos 40 anos. 83% da atividade de petróleo se passou por Macaé e o Porto de Pítima foi fundamental para que isso acontecesse. Todos nós sabemos também disso. Bom, 40 anos se passaram, definitivamente. Hoje a vacina de Campos comemora 40 anos. Bom, nesses 40 anos, tudo que passou pelo petróleo, tudo, tudo que passou pelo petróleo no mundo, para o bem e para o mal, passou por Macaé. Tudo é enxuva, 84. Eu lembro exatamente de enxuva um em que eu estava na escola técnica, estava no segundo ano e até brinquei com as pessoas, temei que era 1984, estava na escola técnica. E me lembro daquele acidente e era o final de semana que eu estava em campos, sou capaz de apostar sem ter, ter revisitado a história que foi talvez próximo ao final de semana e domingo no fantástico que reverberava, reverberava o acidente de chuva. E foram 36 mortos, 23 feridos. E, e essa história precisa ser contada dia e noite, em homenagem essas pessoas que, que construíram a história do petróleo no Brasil e no Macaé. Mas foi também aqui que se descobriu o pré-sal. Uma análise cronológica, e peço desculpa pelo diapositivo, a gente vai ver que em 1974 descobre-se é a Bacia de Campos. É, em 1977, 40 anos atrás, inicia-se a exploração comercial. É, em 78, Lilian está ali, instala-se a Petrobras em Macaé. Aliás, Lilian podia contar essa história muito melhor do que eu. O MAI e tantas outras coisas. Em 78, instala-se então a, a Petrobras em Macaé. E em 2007, a gente em 2006 consegue chegar a autossuficiência. 2007, então, pré-sal. E assim é a história dessa, dessa bacia que nos últimos 40 anos vem sustentando o Brasil e parte do mundo com petróleo. Bom, 40 anos se passaram, o desafio só se ampliou. E é preciso saber como conduzir essa economia a partir de agora. A é tem um ativo é, único às empresas. Então, são inúmeras empresas que fizeram de Macaé a principal cidade de petróleo é, posso ousar sem nenhuma, sem nenhuma arrogância, muito pelo contrário. Das principais cidades de petróleo do mundo, da Petrobras a França, o universo de empresas que constituíram a história do petróleo nesses anos todos. Esse é um dos nossos grandes ativos, ativo da cidade, ativo do Brasil, ativo do mundo. Bom, o terminal de cabiúmes. Que por hora parece ser parte da joia da coroa. Terminal de Cabulnes hoje é um grande diferencial. Ele ele recebe toda toda a produção de gás de toda essa bacia e acabar é de distribuir seja para o Espírito Santo, seja para a Reduc seja para para toda a área do do, do país. Então Cabulnes hoje, Cabulnes hoje. É um ativo diferencial e fundamental para a indústria do petróleo. Bom, e as pessoas? A gente viu aqui desde a história de chuva, a gente viu a história desde a da plataforma que, que, que afundou. A gente viu aqui que todas essas, todos esses fatos eles foram, acima de tudo, conduzidos pelas pessoas. E essas pessoas necessariamente passaram por aqui. Então, esse é o nosso maior ativo. O maior ativo da cidade hoje são as empresas, o maior ativo das pessoas hoje são os trabalhadores. Um grande ativo da cidade é hoje a Cabionas. E é pensando nisso que a gente precisa redimensionar a cidade dentro de uma lógica, apesar do petróleo, sustentável, para que a gente possa recuperar os nossos postos de trabalho. Bom, e aí então, toda essa reserva de petróleo precisa ser mais uma vez trabalhada. Independente do pré-sal ou de pós-sal, pós independente de ser onshore ou offshore, toda a indústria do petróleo ainda passará por Macaé nos próximos anos. Eu tive essa semana com um dos grandes gerentes no Brasil de uma determinada empresa que garantiu de forma, de forma contundente todo o cenário do petróleo continuará passando, passando por Macaé, definitivamente pelo número de empresas que aqui se encontram, por toda a expertise, pelo conhecimento aqui gerado. E isso não migrará de uma hora para outra na concepção desse grande, desse grande gestor do petróleo. A grande reserva de petróleo em águas profundas ainda é no Brasil. Hoje, a grande de reserva de petróleo no mundo é pautada pela OPEP, pautada pelo gás de xisto Estados Unidos e pela reserva do pré-sal. Então, o Brasil hoje representa um dos grandes players do petróleo no mundo e esse espaço, consequentemente, não será perdido ou será amenizado as atividades de petróleo no Brasil representam e são necessariamente offshore, ou seja, no mar 91% dessa produção do petróleo passa ainda pelo mar bom e para esse novo ciclo de petróleo é fundamental então que a gente entenda aquilo que a gente vai discutir um novo zoneamento urbano que permita que Macaé tenha um porto e mais do que um porto uma vez que o um porto já é muito conhecido em todos nós, que Macaé tem necessariamente um grande processo, um grande complexo logístico, que vá do porto à refinaria do petróleo. E esse é o grande desafio que tem que passar por essa casa, saber se a gente está preparado e com certeza está para poder fazer a discussão da forma mais transparente possível. O grande, o grande interesse é recuperar a economia de Macaé, o grande interesse é recuperar os postos de trabalho, um grande interesse poder que a economia de Macaé, do Estado de Janeiro, definitivamente do Brasil. Não há nenhum outro interesse que não passe por isso necessariamente. O projeto Porto. É lógico que o projeto Porto é um projeto é, que vai ser detalhado necessariamente no momento adequado. Mas essa, essa audiência não passa longe do projeto Porto, terminal Portuário. Bom. O Projeto do Terminal Portuário está passando por um processo de licenciamento ambiental, uma vez que o escopo das suas atividades foram alteradas em relação ao Projeto Regional. A Ilha of História é fundamental que tem um Terminal de granéis Líquidos, com 18,5 18, metros de profundidade, apto a receber cargas como petróleo e combustíveis, ainda inclui tanques, enfim, um novo projeto que vem atender necessariamente essa nova visão logística da cidade, da região e, mais uma vez, do Brasil, que a gente vai discutir de forma pormenorizada. O projeto base foi entregue ao órgão licenciador e hoje uma nova instrução técnica do novo estudo de impacto ambiental. Portanto, a empresa Terpore Limitada ressalta que trata-se de, de um layout indicativo do projeto, de forma que sua versão final será devidamente entregue ao INEA após a condução de um novo IAIM. Bom... É... Esse é o novo zoneamento. É o novo zoneamento para o novo ciclo de Macaé. Então, a zona industrial 3, que hoje tem cerca de 20 milhões de metros quadrados, passa a ter 31 milhões de metros quadrados. E passa a abrigar necessariamente esse possível uma unidade de processamento de gás natural, assim como uma unidade de processamento de resíduos sólidos. Então, veja bem que a gente não está tratando de uma, de uma retroária específica, exclusiva, para um espaço portuário. A gente está tratando agora de uma unidade de processamento de gás natural fundamental para dar vazão ao gás que vem do pré-sal, ao gás que vem da produção de petróleo, que por hora Cabeúnas ainda não tem condições de oferecer o tratamento. É, a Zéu de 1 foi criada para que a gente possa dar mais espaço a passagem dos novos gasodutos. Algo fundamental para que esse gás necessariamente seja tratado, aproveitado e que dê cabo essa nova essa matriz também energética. Bom, a ZEI-4, cerca de 25 milhões de metros quadrados, hoje passa para 35 milhões de metros quadrados, abordando então termoelétrica. Bom, e o que isso traz de significativo para todos nós quando a gente pensa em emprego? É uma construção hoje de uma nova unidade de processamento de gás natural, provavelmente 800 empregos diretos. Uma operação de 250 empregos diretos por módulo, são, na verdade, 6 módulos, cerca de 1.500 empregos. Terminal de combustível. Para construção, cerca de 350 empregos diretos. Operação, 100 empregos diretos. Indiretos, aproximadamente 1.300 empregos. Unidade de fabril de solventes e hidrocarbonetos. Condição de 800 diretos. Porto, condição de 1.500 diretos. Bom, mas isso é o é um necessário? Precisa de mais. O que, que a gente vai fazer literalmente com a bacia de campos? Essa bacia que há 40 anos, hoje a bacia é rica em campos maduros e que sustentou o Brasil no que tange a economia do petróleo nesses últimos 40 anos. A primeira coisa é fazer com que a bacia de campos tenha novos investimentos. Isso é fundamental. E talvez mais importante do que discutir terminal portuário, e tão importante como discutir um novo complexo logístico para a cidade, é deixar claro, claro que aquilo que representa emprego na veia, aquilo que representa aquecimento da economia na veia, chama-se um novo investimento na bacia de campos. É lógico que isso a gente fala e não fala simplesmente por intuição. A gente fala por, por casos da própria economia em paralelo de países semelhantes ao nosso. Então a gente vai ver casos aqui da economia no Equador, da economia na Colômbia, onde o reinvestimento em poços maduros foi o suficiente para que esse pós voltasse a produzir. A gente tem conhecimento da indústria do petróleo, a gente tem tecnologia em indústria do petróleo e essa própria indústria do petróleo junto à Petrobras tem condições de fazer condições de fazer novos investimentos um bilhão de dólares de investimento